na descrição do vídeo. Oh, eu queria lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal e ainda ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd, incluindo um sorteio exclusivo para membros todo mês aqui no canal. E esse aqui é um filme épico de um menino que é um príncipe viking, ele acaba testemunhando a morte do próprio pai dele quando o tio dele faz uma emboscada. É, a gente vai acompanhar aqui a busca dele por vingança, e pra gente finalmente ver o tio dele pagar por tudo que ele fez. E eu começo aqui dizendo que o diretor é o Robert Eggers e a gente vê o DNA dele aqui impresso nesse filme. É, pra quem já assistiu, por exemplo, A Bruxa e o Farol, fica fácil ali identificar alguns elementos que são sempre presentes nos filmes do Eggers, né? Ali a gente tem bastante de simbologia, religião e aquele comportamento humano fervoroso também aqui nesse filme. E esse filme mescla muito bem toda a mitologia nórdica, os símbolos, o sobrenatural, com toda a selvageria e brutalidade ali da história dos Vikings. É, a gente tem bastante esses dois lados, essas duas facetas do filme. Por um lado, a gente tem um filme que em alguns momentos ali, ele tem bastante mitologia, ele é carregado de simbolismos ali, de aspectos religiosos, a gente vê muitos rituais primitivos ali. E por outro, a gente tem uma brutalidade, um lado totalmente visceral do filme, inclusive com uma pegada de filme mais de ação, se a gente comparar com filmes anteriores do Robert Eggers. Né? E a gente tem uma interação totalmente selvagem do campo material e espiritual, é, a gente tem, por exemplo, no campo espiritual ali todas as crenças de dever, honra, lealdade. E no campo material a gente tem a transformação, assim, de todas essas crenças em muita brutalidade, em muita ferocidade mesmo. E o diretor mostra que uma fusão entre o sagrado e o profano aqui... Em toda essa jornada desse protagonista Aliás, dá pra dizer que ele tem um fascínio Por esse tema, se a gente vê até também A maneira como ele retrata os animais Com poderes sobrenaturais, né Por exemplo, no filme O Farol, a gente tem aquelas gaivotas Extremamente sinistras No filme A Bruxa, a gente tem aquele bode ali Que é o Black Phillip, que é uma figura sinistra Ali, bizarra, que também tem tá em volta dos personagens De vez em quando a gente tem uns coelhos Meio que olhando pra os personagens E aqui a gente tem aquela figura bizarra Dos corvos ali também, e dos filhotes de lobo né? E a história principal é uma história de busca ali por vingança o que não é exatamente a parte mais brilhante ali do filme, né? A gente tem uma jornada do herói clássica ali onde o protagonista tenta fugir do destino e assim, o destino puxa ele de volta pra cumprir a profecia É justamente como a Gabi falou, não é exatamente essa parte da vingança que é a parte que brilha, apesar de eu achar essa jornada muito interessante mas é a parte mais simbólica e mitológica que a gente tem justamente dessa jornada do herói, como a gente viu em vários livros do Joseph Campbell ali, é realmente a jornada do protagonista é a jornada clássica clássica do herói, a gente tem alguns livros aqui pra quem curte essa temática, é o herói das mil faces o poder do mito, que a gente vê justamente essa jornada de alegria depois algo trágico que acontece com o personagem o um momento de, em que ele nega o destino dele e depois a jornada de inspiração dele, tudo isso a gente vê no filme é, pra quem curte filmes mais concretos assim, talvez não se identifique tanto com esse filme já pra quem busca um filme único diferente, que traz muita simbologia, vai a mais filme. É o que eu gostei muito da estética do filme aqui, que a gente tem um mundo real, que ele é muito marcado aqui pela dor, pela selvageria, aquele mundo de, marcado por sujeira, que é justamente aquela crueldade do mundo Viking, é. É, E a gente vê, assim, o protagonista se transformando conforme o mundo vai imprimindo algumas marcas nele, assim, quanto mais ele sente sofrimento, mais frio, mais violento ele vai ficando e até, assim, a maneira dele proteger as pessoas que ele ama é com muita brutalidade, de um jeito bem primitivo mesmo, com muita violência. Em algum momento do filme a gente vê que ele vai se tornando aquela figura animalesca, brutal aí ele vai virando um animal, uma criatura bestial mesmo. E o próprio visual desse filme aqui é bastante pesado, bastante imersivo mesmo. É, a gente tem uma fotografia que é extremamente sombria, densa, a gente mergulha naquele ar que aqueles personagens estão respirando e ao mesmo tempo a gente tem uma fotografia que em alguns momentos valoriza muito aqueles cenários bonitos, aqueles cenários épicos, lindos, então o filme ele consegue nos entregar esses dois aspectos de fotografia também. As lutas e invasões vikings aqui me lembraram de Demais o jogo Assassin's Creed Valhalla Que é o um jogo que eu platinei aqui no canal E eu sou fissurada por esse jogo Então todas as cenas de luta com aqueles machados Rasgando os inimigos no meio ou o ataque aéreo que dá aquela machadada Forte, assim, caraca Me lembrou muito, assim, cenas muito épicas Cinemáticas do jogo, né é, eu lembro muito a Gabi jogando aqui no canal até tá aqueles golpes que é um pisão viking aqui A gente vê muito disso no filme também, né A ambientação toda aqui desse filme Tá incrível, desde a parte Toda de invasão da natureza, primitiva ou a parte mais mitológica o filme tá muito bonito é, a gente tem que comentar também a trilha sonora que eu vou dizer pra vocês, vocês podem até achar engraçado, eu lembrei muito de Skyrim a trilha sonora do Skyrim aqui nesse filme a gente tem muito aqueles cânticos com aquelas vozes graves, pesadas assim que realmente eu acho que combinam demais com algumas cenas aqui, e eu acho que ele se mescla muito bem ali com a temática do filme né, e aí a gente tem que falar também das atuações né, a gente tem aqui o Alexander Skarsgård que ele tá absolutamente fantástico, eu adorei a atuação dele aqui, ele nos traz aqui uma um cara que vai virando aquela criatura monstruosa ali, é um animal mesmo no filme e nesse aspecto ele tá extremamente brutal e visceral. Né? O Willem foi é um ator que a gente adora e aqui ele faz parte de toda a parte espiritual do filme e ele tá horripilante aqui. É uma atriz que eu sei que a galera gosta bastante também, a Anya Taylor Joy, que já trabalhou com o Robert Eggers no filme anterior, Na Bruxa, por exemplo, né? Aqui ela tá excelente, mas o arco da personagem dela não favorece ela desenvolver tanto essa personagem, ela funciona mais como um personagem de suporte Pra jornada do herói do protagonista né? Ethan Hawk e Nicole Kidman também estão excelentes O elenco aqui todo tá muito bem nesse filme É um excelente filme com uma pegada mitológica Uma temática viking aqui Que tem bastante esses elementos Tanto do simbólico, mitológico e espiritual Quanto da brutalidade A gente tem mais cenas de ação Se a gente comparar com outros filmes do Robert Eggers Então quem quer ver um filme diferente Com uma simbologia e um aspecto de ação também A gente realmente recomenda O Homem do Norte E a nossa nota final precisa